Fala, galera! Por aqui é o Professor Marcos Enes, o mostrão da química, com mais uma dica nem para você. Na nossa dica de hoje, vamos falar sobre óxidos. Eu gostaria de chamar a atenção para o seguinte: todo óxido obedece a essa forma geral aqui, ó, é ou Y. Aqui, a definição de óxido é óxido é todo composto binário, ou seja, você só tem dois elementos, beleza? Onde o elemento mais eletronegativo é sempre esse cara aqui, ó, é sempre o oxigênio. Tudo bem? Então, E nós vamos chamar de elemento formador. Com o índice X, eu posso ter 3, 4, 5, 2 desse elemento formador, ou até um mesmo, e Y seria o índice do oxigênio. Então, E é o elemento formador, X e Y são os índices, e o O é o oxigênio. Tranquilo? Óxido é todo o composto binário, onde o oxigênio é o elemento mais eletronegativo. E aí nós vamos ter sete tipos de óxidos. Quais são? A gente tem os óxidos ácidos, básicos, neutros, mistos, anfóteros, peróxidos e superóxidos. Mas o meu destaque hoje vai para esses três óxidos aqui. Peróxidos, superóxidos e óxidos mistos. Eu vou aprofundar um pouquinho mais neles nessa dica Enem. Se liga, falou em óxido ácido, você já pensa no quê? Você já pensa na chuva ácida, beleza? Uma... Precipitação que ocorre com um pH mais baixo do que o normal O pH normal de uma chuva é 5.5 E quando você tem uma chuva ácida, esse pH fica abaixo de 5.5 é, Naturalmente, a chuva já é ácida Quando esse pH fica abaixo de 5.5 É que você pode considerar como esse fenômeno chamado chuva ácida É uma chuva mais ácida do que o normal Tranquilo? Beleza? Então, aqui, ó, continuando. Pensou em óxido ácido, que também são chamados de anidridos. Pensou em quê? Pensou em chuva ácida. Pensou em óxido básico? Pensou na correção do pH de um solo que foi prejudicado por chuva ácida. Eu posso pensar em calagem. Beleza? Calagem, você vai adicionar um óxido básico ao solo e aí você vai ter a correção do pH com base na adição desse óxido básico. Tranquilo? Óxidos neutros, cara, são só esses quatro. São óxidos que não reagem com a própria água. Água, NO, CO e N2O. Só esses quatro óxidos, beleza? Depois, óxido misto. Cara, óxido misto ele tem uma forma geral. Você vai focar na forma geral dele, que é E3O4. E aí, esse E3O4 aí pela pista, vivem falando pra gente que ah, o NOX aqui do alimento formador é mais... 8 terços. E caraca, mais 8 terços? Calma, eu vou te explicar o porquê desse mais 8 terços. Então, óxido misto, você foca nesse índice aqui, ó, é 3O4, índice 34. Anfótero. Óxidos anfóteros são aqueles óxidos que se comportam tanto como ácidos quanto como bases. Depende do quê? Do caráter do meio. O óxido anfótero no meio ácido se comporta como uma base. O óxido anfótero no meio básico se comporta como um ácido. Tranquilo? Então, o comportamento dele é exatamente o oposto ao. Caráter do meio. Meio ácido, comportamento básico. Meio básico, comportamento ácido. Tranquilo? Beleza, depois peróxido e superóxido. Peróxidos e superóxidos têm uma forma geral bem característica. Nos peróxidos, geralmente, é E2O2, beleza? É um índice 22. E nos superóxidos, nós temos E2O4. E o que é dito, geralmente? Geralmente, o que é dito para gente é o seguinte. Quando você tem um peróxido, o nóxido do oxigênio vale menos um. Aí você quer oxigênio com nóx menos um. E no superóxido é pior ainda. No superóxido dizem que o nóx é menos meio. Caraca, o nóx do oxigênio é menos meio. Então a pergunta é, eu tenho três nóxes para explicar aqui para vocês, menos um, menos meio e mais oito terços. Então tira seu print aqui agora desse quadrão com os sete tipos de óxido que a gente tem. E eu vou explicar esses três números de oxidação para vocês. Tira o print. Printou? Beleza. Vamos então à justificativa desses números de oxidação. Partiu. Bora lá. A dúvida aqui é a seguinte. Por que, que nos peróxidos o nox do oxigênio vale menos um? Nos superóxidos o nox do oxigênio vale menos meio? E nos óxidos mistos o nox do elemento formador vale mais 8 terços? Galera, na verdade, eu posso justificar esses três fatos aqui com vocês da seguinte maneira. Primeiro... Nos peróxidos e nos superóxidos, eu justifico isso pela estrutura. Todo peróxido ele tem dois oxigênios ligados em sequência. Já o superóxido, ele tem quatro oxigênios ligados em sequência, beleza? Então, aqui, ó, no caso do peróxido, eu tenho aqui o exemplo A, o peróxido de hidrogênio, né, que é o princípio ativo da água oxigenada. Então tem aqui H2O2. São dois hidrogênios, um em cada ponta, e os dois oxigênios, um ligado ao outro, beleza. O lance é o seguinte, galera, o oxigênio é o elemento mais eletronegativo. Então, nessa ligação aqui, o oxigênio atrai um elétron aqui e nessa, ela atrai outro. Essa ligação no meio é uma ligação covalente apolar. Então, aqui não há disputa pelo par de elétrons. Os oxigênios eles compartilham um par de elétrons ali numa boa. Então, se liga, é como se o oxigênio tivesse ganhado um elétron aqui e outro aqui. Então, esse daqui fica com NOX menos um e esse fica com NOX -1. Menos um também. Ha! Por isso que o nox do oxigênio em peróxidos é igual a menos um. Tranquilão? E aí o nox médio é igual a quanto? Menos um de um, menos um do outro. O nox médio já é direto igual a menos um. Tranquilo? Beleza? Agora e para o superóxido? Cara, pelo mesmo motivo. Só que aqui são quatro oxigênios ligados em sequência. Então, ó, os das pontas, os oxigênios das pontas, ó, esse ganha um desse potássio. E esse ganha um elétron desse outro potássio aqui. Tudo bem? Então, esse oxigênio aqui, NOX menos 1 e esse menos 1. Agora, aqui no meio, eu tenho ligação covalente apolar, covalente apolar, covalente apolar. Então, não vai ter disputa pelo par de elétrons. Então, esses oxigênios do meio vão ficar com NOX igual a zero. Então, zero para esse... E zero para esse aqui, sacou? Então eu tenho dois oxigênios com nox menos 1 e dois oxigênios com nox zero. Como é que vai ficar o cálculo do nox médio? Eu vou fazer assim: eu tiro uma média entre esses valores. Menos 1, somo os valores, mais zero mais zero, menos 1, tudo dividido pelo número de oxigênios que eu tenho aqui na situação. São quantos? Um, dois, três, quatro. Tudo dividido por 4, foi? Então vai dar menos 2 sobre 4. E aí, quanto é que vale esse nox médio? O nox médio é igual a menos 1 sobre 2. Ha, tá aí, ó. Nox médio, nesse caso, é igual a menos meio. Tranquilão? Agora, a última explicação aqui. Por que, que o nox médio, na verdade, contei a história aqui, mas enfim, contei o final da, da situação, né? Por que, que o nox do elemento formador é igual a mais 8 terços dos óxidos mistos? Galera, para começar... Óxidos mistos, duplos ou salinos são óxidos formados por dois óxidos diferentes do mesmo elemento químico, só que em estados de oxidação diferentes. Então, por exemplo, eu tenho aqui, o índice é 34, o exemplo o óxido misto de ferro o óxido misto de ferro Fe3O4 é formado pelos dois óxidos possíveis do ferro, que são o óxido ferroso e o óxido férrico, tudo bem? então o óxido ferroso e o férrico o lance é o seguinte, no óxido ferroso o do ferro vale mais dois, no óxido férrico o do ferro vale mais três, e aí como é que eu vou achar mais oito terços aqui filhão Chama no Nox médio comigo aqui. Aqui a situação é a seguinte: nós temos um ferro valendo mais dois, então eu já coloco aqui, ó, mais dois, vezes um ferro, tudo bem? Mais dois ferros valendo mais três, duas vezes mais três. Tá aí, são dois ferros valendo mais três. Quantos ferros são no total? São três ferros. Ah, chegamos no mais oito terços. 2 mais 3 vezes 2, 6, vai dar quanto? 8. Então aqui o nosso nox médio é igual a quanto? Noxi, nosso nox médio é igual a mais 8 terços. Tá aí explicado mais 8 terços para vocês. Então na verdade não é um nox do elemento, é o um nox médio, é o um número de oxidação médio de todos os elementos formadores aqui do óxido em questão. Então, o óxido misto ele vai ser geralmente formado por mais de um óxido do mesmo elemento químico, só que em estados de oxidação diferentes. Beleza? Aquele espaço para você tirar o seu print? Print aí? Printou? Beleza? Pessoal, mais uma vez um prazer enorme estar aqui com vocês. Não se esqueçam de acessar a nossa plataforma Bioexplica. Lá você vai encontrar exercícios, mapas mentais, podcasts, aulas completas. Olha, tem um mundo de acervo para você estudar junto comigo. E claro, se você quiser me seguir mais de perto, acessa lá o meu Instagram, Mostrou da Química, e claro, se inscreva no meu canal para saber também outras novidades do mundo da química. E o canal se chama Química do Monstro. Beleza? Aguardo vocês lá. Um beijo grande no coração de todos vocês. Continua comigo, não desiste. Vamos continuar batalhando aí, porque eu tenho certeza que eu vou te ajudar a chegar um pouquinho mais perto do seu sonho. Beleza? Um beijo grande no seu coração. Até a próxima. Valeu!